Bem, amiguinhos, estamos aqui em frente ao Museu da Maconha, aqui em Amsterdã. Eu ia tentar gravar alguma coisa lá dentro, mas eles não deixaram, eles não permitiram eu filmar lá dentro. Então, paciência, né, amiguinhos, vamos ter que se contratar sem vídeo de maconha, por enquanto. Vocês viram, eu filmei e eu não tô nem aí. E agora nós estamos na red light. Estamos chegando agora no Sex Museum. Museu de Sexo de Amsterdã. Vamos entrar, lá, vamos ver o que tem lá. Bem, amiguinhos, vamos então, vamos entrar no museu de sexo, vamos ver como é que é, vamos ver umas obras... Oh grandes, my god! Olha, oh my god. <risos> olha, um bolo! Um bolo com dedos, seios, maneiros! mamelos são muito polêmicos. Opa! Um pinto. Yeah. O que, que é? Ué, tá escuro aqui, eu não tô enxergando nada. Ai! Os caras estão me jogando na minha cara! Veja, hum, uma vez gritando, meu Deus, essa mulher está sendo exorcizada pelo padre. Hum, Fred não, Mercury! Fred Mercury! Olha. Ai oh, meu Deus, ele está llamado! Cuidado! Ei, hey, ei, hey, te mostrar um bagulho hey, aí. Oi, hey, que hey, foi? Hey, Ah, já tá indo aí. hã? Ah! <risos> <risos> hum, vejam os manequins das paredes. Que estranho esses manequins. Por que, que eles estão sem roupa na parede? Que estranho. Hum, olha que olhos lindos você tem. Hum. Oh. Parece hum, é a mulher Moon. daquele filme. Ai, Mary aquele Moon. filme, sabe? Que ela canta e tal. Hum, vejam, uma pedra no formato de, de, de... Eu acho que esse museu tem muito sei, de... Olha, um menino num foguete em formato de pinto. Eu acho que ele devia oh, se Museu do Pinto. É o museu ah, vejam. Ah! Oh! Uma fonte, uma fonte uma da juventude, né uma Bolívia. fonte do. Não, seria bem finto. água, acho que seria outra coisa. <risos> vamos no banheiro, falando em pinto, vamos no banheiro, oh que que é isso, vejam o oh, banheiro, oh meu Deus, esse banheiro dá medo, eu estou com medo de sentar aqui nesse vaso e fazer xixi ou cocô, não, não é melhor não. Hum, vejam e... o espelho do esse banheiro. Isso espelho do banheiro? Meu Deus, moça, você precisa de uma gilete aí, hein, hum, meu Deus, moça, faltou gilete em casa. Vejam, borbocetas. Querendo, por bocetas. Bom, acho que eu vou. tô cansado. Vou me sentar um pouquinho nesses bancos. Uh, pensando bem, melhor não. Uh, é. Ei, hey, paparazzi. Vejam os paparazzi. Oh. Uh, tá. Tudo bem, vou embora. Bom, né? oh, amiguinhos, a conclusão de Amsterdã é o seguinte, é que Amsterdã é uma cidade muito foda, muito da hora. Eu sinto que um pedaço meu ficou lá e eu ainda vou acabar voltando um dia. Ficar mais tempo na cidade, não sei, não sei, muito da hora. E uma coisa muito importante que eu ouvi falar, e aí lá eu vi que era verdade, era real mesmo, é que Amsterdã é tipo... De dia ela é muito tranquila, é muito bonito, é muito calmo, é uma cidade que não é tão grande, você pode fazer todos os pontos turísticos de a pé tranquilamente, ou de bicicleta, por isso que tem muitas bicicletas em Amsterdã, porque realmente você não precisa de um carro, só vai usar um carro se for para outra cidade. E à noite, à noite a cidade se transforma, Amsterdã é completamente diferente à noite. Vamos fazer um vídeo. Olá amigos do Brasil, estou com meus amigos, Silvio, sí, Brasil, sí, sí. amigo, é <risos> Silvio, <risos> é Brasil, estamos fazendo o um vídeo, vamos para a red light, vamos muitas, muitas, vamos muitas... dar vários rocos a <risos> desatulhando, ai! custoso. Bem amiguinhos estamos aqui encerrando a Mr. 10. espero que vocês tenham gostado do vídeo Infelizmente eu não consegui gravar algumas coisas, então desculpa pessoal, teve coisas que não deu pra gravar, mas é porque realmente Amsterdã é complicado, algumas coisas você não pode filmar, você não pode fazer vídeo em certos locais, então eu espero que vocês entendam e que tenham gostado. Então se você gostou dele, dê, dê joinha, porque até porque tu assistiu até agora, é porque tu gostou do vídeo, né? Fala a verdade. Então deixa aquele like, compartilha com os amigos, de repente você conhece alguém que quer ir pra Amsterdã, não sei. E aí, de repente, vai ver o seu compartilhamento, vai gostar do seu compartilhamento. Então, compartilhe com os amigos pra me ajudar. E assim, sei lá, de repente você ganha um like, não sei, as pessoas querem vir pra me Instagram e tá, tal, não sei. Então, se vocês puderem, dá essa força aí pra mim. Então é isso, galerinha. A gente se vê no próximo Viajando com o Mico. Valeu, tchau. Ai cara, que saudade que eu tava de sentir calor Estamos em Barcelona